Oi gente, com certeza trazemos vários problemas que vamos acumulando durante a vida e às vezes não temos nem condição de defini-los. Hoje temos profissionais especializados que nos ajudam nesse sentido. Euciane Prates apresenta nessa edição da revista Bem-Estar um assunto que vai interessar a todos. Como resolver esses pequenos e os grandes traumas através da técnica OMDR. Veja o que ela diz. Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar da terapia MDR? A terapia MDR ela é uma excelente ferramenta que nos ajuda no tratamento dos traumas. Na próxima edição, vou estar falando um pouquinho, então, sobre esses grandes e pequenos eventos. Meu nome é Oceane Prates, sou terapeuta MDIsta e Bricspore. Confiram a próxima edição da revista Bem-Estar.